Oi, gente, tudo bem? Estão preparados para mais uma live hoje? <risos> gente, hoje nós vamos conversar com a Darlene, do Noiva Pergunta. Oi, Kendi, tudo bem? Seja bem-vinda. É, a gente vai conversar com a Darlene e nós vamos falar sobre o universo de eventos. O que está que acontecendo nesse universo, como que ela, que já é profissional né, da área, está... Lidando com esse momento aí que a gente tá passando, né? Deixa eu acenar aqui para vocês. <risos> Oi, Márcia, tudo bem, amiga? Seja bem-vinda. Gente, fiquem aí porque vai valer super a pena. A gente vai conversar sobre vários assuntos bem legais. Eu vou pedir para vocês é, clicarem no aviãozinho para poder mandar essa live para as amigas de vocês pros para os amigos de vocês, porque. Vai que tem alguém aí, né, que também trabalha com eventos, mas tá um pouco perdido, não sabe, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E a Darlene vai dar várias... É... Vai, vai dar várias dicas desse universo aí que ela trabalha, tá? E para quem tá chegando agora e não sabe ainda o que, que é isso daqui, isso aqui é o Varal de Ideias. O que, que é o Varal de Ideias? É um projeto que eu criei, para trazer convidados aqui para poder conversar com vocês. É, convidados de várias áreas, a gente já falou com psicóloga, nós falamos com terapeuta, é, vamos falar com, com pessoas do autoconhecimento, já falamos com, é, com pessoas que trabalham com artesanato. E a ideia do Varal de Ideias é trazer um pouco de conhecimento para vocês que estão em casa, né? Então, tem bastante gente que está em casa, não sabe o que fazer por consequência dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, e a ideia do varal é justamente essa, é trazer experiência para você que está em casa. E quem sabe você que está em casa não tira aí algumas boas dicas né, daqui e não resolve empreender também, Hã? Quem sabe, né? Eu vou chamar a Darlene, então, para a gente poder já bater o papo, tá? Sejam bem-vindos. Não esquece de clicar no aviãozinho, pode deixar perguntas aqui nos comentários. É, clica ali também no coraçãozinho, porque aí o Instagram, ele vai entender que o conteúdo é legal. E aí ele começa a mandar para mais pessoas, tá? Deixa eu chamar aqui a Darlene, só um pouquinho, gente. Agora vamos esperar ela aparecer. <risos> Opa! Deu. Oi, Darlene! Olá. Tudo bem? Espera ah. <risos> aí que tá travando a conexão da Darlene, só um pouquinho. A minha me parece que tá ok. Vamos ver só um pouquinho, tá, gente? Calma aí. Não saiam daí. Eu acho que travou a conexão da Darlene. Deixa eu chamar. Esperar a Darlene entrar de novo. Assim que ela entrar, aí a gente... A gente recomeça, né? Daí eu chamo ela de novo. Porque caiu, eu acho que ela ficou sem internet lá. Vamos esperar. Coisas que acontecem, né? Eu... Teve a minha segunda... A segunda live do Varal de Ideias Não aconteceu também Teve problemas de internet E aí a gente acabou Remarcando ela para o final do mês Mas, gente, vai ter live Todos os dias De segunda a sexta-feira no mês de julho. Então a agenda tá muito legal, tem muitos convidados. A gente vai falar sobre finanças. Então eu vou trazer duas pessoas aqui para conversar com a gente sobre finanças, né, sobre a organização financeira. Eu vou trazer também uma pessoa para falar com a gente sobre, deixa eu ver aqui, autoconhecimento. Vai ter também uma maquiadora profissional que ela vai falar com a gente sobre maquiagem. Deixa eu ver se a, se a Darlene já entrou. Ainda não. <risos> Vamos esperar ela entrar. É... Eu vou trazer também uma, uma fisioterapeuta para falar com a gente sobre equipamentos de estética que que estão tendo sucesso aí no mercado, né? Equipamento de última geração. Aí nós vamos ter também a Cristi, que é de imagem pessoal e marca pessoal, então ela vai conversar com a gente sobre isso. Eu vou conversar também com a Eliane. A Eliane, ela é consultora de investimentos, então ela vai explicar para nós... Como que o consórcio né, imobiliário pode ser utilizado em outras formas Além de comprar, reformar ou construir imóveis Então vai estar tá bem legal E aí a gente vai ter também a Josiane Que ela vai falar com a gente sobre Sobre rejuvenescimento facial quântico Olha só que legal, né? E a gente vai conversar também com a Tati Sincera. Nós vamos falar sobre autoconhecimento. Vai estar tá o máximo. Deixa eu ver se a Darlene já conseguiu entrar. Vamos chamar de novo. <risos> Chamei. Agora vamos ver se a conexão melhorou. Oi, Darlene. Oi. Tudo bem, tá travando. É, eu acho que é o tempo, Darlene. Tá, é... tá ruim a conexão para todo mundo, viu? Aqui em casa também tem dias que eu não consigo fazer de jeito nenhum, daí eu tenho que remanejar, tenho que remarcar e assim vai, né? É, a gente vai contando aí com a boa vontade das operadoras de telefonia e nos ajudar. Pois é, né? Não é, não é fácil. Gente, deixa eu apresentar para vocês primeiro a Darlene. A Darlene, ela tem um, um, um blog, né, um site muito legal chamado Noiva Pergunta, que é justamente para isso, para a noiva poder perguntar, tirar todas as dúvidas com relação ao casamento, com relação à festa, com relação a tudo que envolve o casamento. E é bem legal, é bem badalado ali o noiva, o noiva Pergunta. Darlene, eu queria que você também se apresentasse, que você falasse um pouquinho sobre o Noiva Pergunta, que aí eu vou, eu vou te fazer algumas perguntas né, dentro do, do assunto aí do universo de casamentos para poder ajudar o pessoal que está em casa, porque vai que tenha... Né, cerimonialistas assistindo a gente e elas estão meio paradas, estão com medo do que está acontecendo e, e aí, é, vindo você, que trabalha com isso, que está super movimentando aí, que está fazendo algum tipo de evento inspira nessas né, pessoas que estão em casa então, por gentileza, se apresenta Bom, eu me chamo Darlene Medeiros né, eu sou organizadora de eventos e cerimonialista já com quase sete anos já de, de empresa no mercado, de nome no mercado. E o Noiva Pergunta, ele é um, uma marca, né? Eu acabei registrando uma marca que começou com um trabalho de, de marketing, né? Eu pensei nele como uma maneira diferente de apresentar meu trabalho, de, fal de falar do meu trabalho. E eu comecei uh, em 2017 com esse Instagram, primeiro o Noiva Pergunta foi um, um evento pequeno, uma experiência com algumas noivas, e foram dois eventos pequenos, né, usando Nova Noiva Pergunta, usando essa metodologia, e daí eu vi que o formato era legal, aí eu trouxe esse formato de conteúdo para o Instagram. Em 2017 o Instagram estava começando a crescer bastante, né? Então eu entrei no Instagram e ele cresceu bastante, em um ano e meio mais ou menos, eu cheguei a ter 13 mil seguidores, muita gente entrando, curioso, para entender o que, que essa cerimonialista está tá dando dica para as noivas. Foi assim que, que começou essa história com a Noiva Pergunta. Que bacana! E, e Darlene, como é que você, você já tá há bastante tempo aí no, no mundo dos eventos, como que você entrou? Qual que foi o start assim que você decidiu ir para o eventos? O que que você fazia antes? É, eu, eu sou, por formação, eu sou economista, né? Eu me formei em economia e eu trabalhei oito anos num banco não Nossa. fui muito feliz no banco, não era algo que. não foi algo que me identifiquei, né? E depois do banco, é, quando eu saí do banco, eu estava com a minha filha hoje, já é moça, mas ela era pequena, bebê, eu fiquei um tempo em casa e eu comecei a organizar chá de cozinha. Na verdade, organizar era uma, é uma habilidade que eu sempre tive. E nessa época que ela estava pequena, eu comecei, depois que eu saí do banco, eu comecei a organizar alguns chás de cozinha. Foi uma oportunidade que surgiu. E organizando esses chás de cozinha, esses pequenos eventos, vendendo uma marca de produtos que todo mundo conhece aí, Tupperware, provavelmente, eu comecei a usar <risos> os Tupperware e organizava o chá de cozinha para as mulheres que me, é, que me indicavam. Eu acabei conhecendo uma cerimonialista, uma cerimonialista me chamou. E travou. <risos> é uma festeira. Então, eu acabei desenvolvendo e comecei a buscar isso mesmo como, uh, com mais informação para entender como é que funcionava o mercado, o que, que precisava, fiz alguns uhum. cursos, enfim. E acabei entrando mesmo como, como coisa que eu amo fazer. Aham. É... Tá travando um pouquinho aqui, mas vamos, vamos continuar, viu, Darlene? Ô, Darlene, uhum. quando você decidiu, então, que você ia trabalhar com eventos, aí você foi procurar capacitação, né? Que cursos Sim. que você fez? Muitos? Eu fiz, eu fiz vários <risos> cursos, né, de lá para cá. Mas o primeiro curso, isso é algo bem importante de, de dizer, porque muita gente acha que para trabalhar no setor de eventos não precisa capacitação. E você, à medida que você vai realmente conduzindo as coisas, você vai entendendo que sim, você precisa sim se capacitar, porque senão você não consegue se diferenciar dos demais que estão no mercado. Então o primeiro uhum. curso que eu fiz, o curso mais em conta que tem, o mais básico que tem é o do SENAC. Que na época eu investi, acho que cerca de 200 reais para fazer esse curso. Um curso que ensina sobre todos os tipos de eventos sociais. E depois, a partir desse, eu me lembro que inclusive nesse primeiro curso, a professora que ministrou falou, né, ó, isso aqui é só o começo. Se você quer seguir nessa carreira, você tem que buscar outros cursos, outras capacitações para você se diferenciar. E foi o que eu fiz. Mas o básico é esse. Uhum. E você sabe, Darlene, que eu conheço também é, algumas pessoas né, do, do setor aí de eventos e, e conheço também aquelas que fazem bastante capacitações e também conheço aquelas que ficam só naquele curso do Senac. É muito bom realmente, é, a, o Senac, a, a base de curso de, de cursos né, que ele oferece é maravilhosa. Mas dependendo do setor que você, que você quer estar, você realmente precisa ir em busca de mais capacitação. Você precisa Sim. estudar o mercado, né? é, e não só o mercado brasileiro, mas o mercado, o mercado estrangeiro também. Porque muito do que acontece nos casamentos aqui vem de fora, né? Sim, todas as tendências são ditadas nos Estados Unidos, boa parte delas e uma outra parte vem da Europa. Então fazer uma análise do que está acontecendo E entender que isso Em algum momento vai chegar aqui Também é parte da estratégia né? Você tem que ter esse uhum. entendimento Que as coisas mudam muito rápido Eu fazia casamentos de um jeito Cinco anos atrás Hoje já não é mais a mesma coisa Então por isso é importante tá, Estar assim De olhos abertos E vendo as oportunidades que surgem Em termos de evento Tem muito curso bacana tem bastante curso ruim, mas tem muito curso bacana para você entender e até mesmo é, pensar como, como é, profissionalizar melhor, como você entender como é que o consumidor, como é que as noivas se comportam, é, até mesmo essa questão das tendências, como é que você se prepara para aquilo que vai chegar, então assim. Eu até comentei isso no meu Instagram uns dias atrás. Desde que eu entrei no mercado, né eu nunca fiquei mais do que seis meses sem fazer um curso, uma capacitação, buscar alguma coisa. Uhum. Isso não é só no nosso setor. Em qualquer setor, eu acho que é essencial isso. Sim, isso em tudo. E hoje, hoje muito mais, né? Porque o conhecimento, ele está disponível em todas as plataformas, né? Seja, seja é, áudio... É, é, é, texto, né, vídeo. Muitos vídeos também. Aham, uhum. e, e, e, e tem não só cursos pagos, né, Darlene, tem os cursos que são gratuitos também, tem é, os profissionais que têm muita experiência. Você, por exemplo, se, se vem uma, uma pessoa que está iniciando agora, se ela se agarra no teu perfil aí do teu Instagram, ela aprende um monte de coisa, porque você tá o tempo todo falando sobre isso, né? Você tá o é, tempo todo lives, dando dicas. Né? Sim. As próprias lives que estão acontecendo aqui durante a quarentena, muito conteúdo muito rico, que vale muito uhum. mais, que valeu muito mais do que vários cursos ou várias coisas que eu acabei, né? E a gente tem isso, né? Nem tudo que você paga e faz é legal. Mas teve várias lives esse ano, <risos> teve várias lives aí nesse período que valeram muito mais, né, do que um curso pago assim. Basta você realmente filtrar. Eu sempre falo para as pessoas, né? É, e isso é a orientação que eu passo até para as noivas. Quem são as três referências que você realmente viu e essas você não abre mão. Então, quem uhum. quer é, se profissionalizar, quem quer entender mais, então pega três nomes aí que você considera. Esse profissional, eu gosto dele, eu me espelho, eu gosto de ver o que ele faz. Então, foca nesses três e segue esse pessoal. Isso é tendência. Uhum. É, Darlene, tem uma pergunta aqui do Vitor. Antes, deixa eu mandar um beijo pro Vitor. Vitor, meu amor, um beijo, viu? Obrigada. O Vitor, ele sempre tá aqui nas nossas lives. Ele é um garotinho, Darlene, que tem só 12 anos e ele é youtuber, uhum. E ele fala sobre ah. empreendedorismo Para criança, olha que coisa mais linda Que legal uhum. <risos> uhum. E, e aí ele perguntou Por que, que você escolheu o tema De casamento Bom Eu no começo até eu Quando eu comecei Eu fazia todo tipo de evento fazia, Eu fiz muitos aniversários infantis Até 2017 fazia, uhum. E fazia casamentos também só que chegou num ponto do, do processo da carreira que as coisas foram acontecendo, algumas oportunidades foram surgindo e eu mesma tracei as minhas metas, aonde eu quero chegar, o que, que eu quero fazer. Né? Então, em 2017, eu tive um aumento né, na, na procura pelo meu serviço, eu já estava com uma divulgação um pouco melhor. E aí eu tive que decidir, eu já não estava dando conta de fazer tantos eventos diferentes. Eu precisava segmentar, porque eu vi que isso seria melhor para mim também, para minha empresa. Então eu segmentei. E os casamentos é algo que eu gosto muito. Né? Sempre gostei muito né, do universo casamentos. Até mesmo pela questão do meu início, eu comecei organizando né, chá de cozinha. Então, essa coisa que envolve, esse universo que envolve não só o casamento propriamente dito, né, a festa no dia, mas tudo o que acontece antes do casamento e tudo o que vem depois do casamento. Que foi uma experiência muito legal agora que a gente fez... Eu fiz um evento online para noivas que se chamou Receitas para Casar. E Ai, a gente legal. abordou isso. É, a gente abordou isso, as coisas antes do casamento. E mostrando para as noivas o lado depois do casamento. E o feedback foi muito positivo. Né? Porque é, durante o processo, elas focam muito, os casais na verdade, eles focam muito no ato né? da, da cerimônia, da festa em si. Isso é cultural, né o brasileiro gosta muito. Né? E culturalmente a nossa sociedade aqui, eles gostam de celebrar casamentos. E eles focam muito nesse momento. E deixam de se preocupar com o que vem depois, né? Que é a uhum. vida 2, dividir uma rotina, <risos> dividir o dinheiro, dividir o espaço na casa. E foi muito legal. Então, assim, é porque eu amo o tema e, como eu falei, aí eu foquei só nos casamentos. Aham. Uhum. E deixa eu só fazer um comentário com relação a esse evento que você fez. Muito legal, viu, Darlene? Uma sacada genial. Eu não tinha visto ainda algo parecido com isso. E, e é, de fato, algo que precisa de atenção, porque é, é diferente mesmo você, por mais que a, a noiva, ela fique mais na casa do namorado, do noivo, do que na própria casa, quando casa é diferente, realmente, porque tem a individualidade que acaba se misturando... Aí, dali a pouco, começam a ter algumas pequenas discussões, alguns desentendimentos por conta disso. Porque, realmente, quando a noiva, ela começa, né, todo o preparativo do casamento é o quê? Um ano, às vezes dois anos, às vezes até mais, né, três anos antes. Então, ou seja, vamos jogar aí três anos, aquelas que são bem organizadas. Pense. É, já começa a sonhar já, quando começou é. a namorar já está sonhando já. É, exatamente, mas digamos lá que três anos, ela já, ela já decidiu que ela ficou noiva e vai casar dali três anos, né? O casal, o casal decidiu isso. Imagine que ela fica três anos pensando somente no casamento e ela esquece realmente do resto. E daí chega lá, Sim. depois da lua de mel, começam as... as... Não digo discussões... Mas os temperamentos diferentes, né? As personalidades são diferentes. E aí Sim, começa, passa mais tempo junto, começa a aparecer Passa as mais coisas, tempo né? junto. É, aí começa a acontecer, né? Começa a aparecer. E é muito legal essa, essa sacada que você que você teve aí, olha, muito bacana mesmo. Eu é, não na tinha verdade, visto ainda. Eu fiquei ainda. pensando. É, a gente isso na verdade foi um jeito, né, de também fazer divulgação do meu trabalho, né? É, porque nesse período em que nós estamos uh, sem eventos, né, sem poder realizar os casamentos, tivemos que pensar em alternativas de manter né, a atividade, manter ativo e trazer coisas diferentes. Né? Não só ficar falando de que está suspenso, enfim, toda essa questão dos adiamentos que tem aborrecido muito as noivas. Né? Uh, além de ter... a gente está tendo bastante trabalho, trabalhando em dobro por causa disso... Um, a questão emocional dos noivos também está muito complicada. Né? Uhum. Então eu resolvi usar, eu tive essa, essa ideia e falei, vou arriscar, é o que tem para hoje. Né? Então fiz o evento todo online, né? Criei toda, toda a estratégia de divulgação e tal, dei, e, e fui divulgando e convidando as noivas e deixei claro, não vamos falar sobre o casamento em si, nós vamos falar de coisas que envolvem esse momento. Então, a gente uhum. falou de, da questão emocional, a gente falou de planejamento de rotina, a gente falou de relacionamento com os familiares, com os parentes. Então, assim, foi, foi super legal mesmo e o feedback foi super positivo, né? E, além do que, foi uma divulgação muito bacana também. Acabei é, sendo divulgada em dois portais, né, de, de internet. Olha. Então, assim, o resultado foi bem, foi bem bacana. Que bom! O Darlene, Para quem tá em casa, que tá ali querendo ser né, cerimonialista, querendo trabalhar com eventos, mas ela não sabe como é, você consegue explicar um pouquinho como que é, é a função de ser organizadora de casamento? Ser organizadora de casamentos é você ser um, o gerente, né? Gerenciar todo <risos> o sonho que os noivos trazem, né, todos os desejos, as inspirações, gerenciar, administrar o orçamento que eles têm, fazer com que o orçamento que eles têm disponível seja suficiente para poder contratar os fornecedores, os serviços que eles querem, é planejar uma festa, um evento de grande porte, né, porque o casamento, ele tem é, um investimento relativamente alto, geralmente, né, eles... Investem, uma, às vezes os pais ou às vezes os noivos investem a reserva que fizeram Para poder ter esse momento Então é, é ter nas mãos uma responsabilidade enorme De é, fazer com que um sonho seja realizado E que, a, e que não tenha erros Porque é aquele momento né? É aquele momento idealizado Aquelas horas que a gente fica um ano, um ano e meio planejando que vai ser executado em oito horas. Então, essa, fazer Nossa. todo esse gerenciamento não é brincadeira. né? E até mesmo, por isso que eu falei no começo, muita gente acha que entrar no setor de festas e eventos é muito simples, que você não precisa de, de ter conhecimento e tal. E muita gente entra no mercado assim mesmo, né? Mas uhum. administrar isso é de uma responsabilidade enorme. né? Então, se você comete erros, você não vai para frente, porque os clientes não recomendam ter um trabalho. Então, é, é, é tanta coisa envolvida que fica difícil até definir o que que é. Mas eu defino dessa maneira. É realmente gerenciar o sonho né, de, tanto, de tantas vidas envolvidas, porque é, é, é administrar a expectativa dos noivos, dos familiares, dos convidados envolvidos em uhum. tempo né, para ser executado aí num dia em oito horas. Não é mole, não. Não, não é mesmo. Eu faço, eu, eu consigo imaginar assim, ó. Para quem trabalha no, no, no, setor, no setor industrial, administrativo, é como se fosse, por exemplo, uma grande empresa, né? Os convidados são os funcionários. <risos> os noivos são os funcionários. Os, a cerimonialista é... Não, a cerimonialista ela é a administradora da empresa, os noivos são Sim. os donos da empresa e Sim. os convidados são os funcionários. É mais ou menos isso, né? Você tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta dos funcionários, Sim. tem que dar conta dos donos da empresa, né? Porque você não é a dona do negócio, né? Você, você praticamente tem que fazer, de acu... claro, né? Tudo dentro de contrato e tal. Mas, basicamente, o que, o, o que a noiva quer, né? <risos> e nem sempre Sim. as noivas. E nem, nem sempre é fácil você lidar com pessoas, né? Já é difícil lidar com pessoas. Agora, imagine você lidar com uma, uma noiva onde o casamento é, é o sonho. É, é o ápice do sonho das mulheres, né? Da grande maioria. Claro que tem mulher que não quer nem saber. Para muitas mulheres, o, o ato casamento, o negócio de você entrar na igreja, o vestir-se de noiva, não faz muito sentido. Mas para a maioria faz. Sim. Então, você lidar com, com mulheres, assim, é realmente é, é, é pancada. Eu acho que deve ser um pancadão, assim. Não ah, deve ser fácil. É, até não é fácil. Na verdade, assim, até... Isso também a gente vai adquirindo com a experiência, né? Você atender as expectativas, dizer e deixar realista a situação. Muitas vezes os noivos querem algumas coisas que, na realidade, na vida real, não é fácil fazer uhum. no evento, né? Então, são muitas possibilidades, né? Mas é, eu prefiro atender menos com qualidade, né? Então... É, porque são muitos projetos ao mesmo tempo acontecendo, são vários casamentos, várias expectativas sendo atendidas, várias dúvidas sendo atendidas no decorrer desse tempo, desse ano que passa, assim. Então é toda uma expectativa Aham. que vai sendo construída, alinhada e a gente tem que atender, né? Ah, sim, tem que tem que, tem que fazer, né? <risos> tem que fazer. E, e com relação ao noiva pergunta, Darlene, que estratégia de marketing que você usa é, para fazer crescer mais, né? Para fazer estabilizar, é, estabilizar cada vez mais a, a tua marca no mercado? Como que você faz? Você fez cursos para poder entender como funciona o Instagram, por exemplo? Eu falo do Instagram porque. Não é mais Facebook, não é mais outras coisas, é o Instagram. Hoje é a ferramenta que, que leva você adiante, né? E, e aí eu queria saber se, se você se especializou, o que, que você fez e, e qual, quais são as estratégias que você usa hoje no, no Noiva Pergunta. Bom, o Noiva Pergunta, ele é um, um, marketing de, um canal de marketing de conteúdo, né? Eu quando eu resolvi fazer uma nova pergunta, eu resolvi porque eu estava sentindo dificuldade na, na divulgação tradicional que naquela época em 2016, 17 ainda acontecia, era muito o nosso setor era muito na em revistas, as uhum. feiras, né? Então eu tinha, estava tendo bastante dificuldade com isso porque o custo é muito alto, né? Para você fazer uma divulgação em revista, estar tá, numa feira e o retorno era muito baixo. Então, eu estava estudando outras maneiras de divulgar meu nome, de divulgar o trabalho, né? As pessoas precisam entender melhor e mais o que, que é o trabalho de um cerimonialista. E aí, eu fui atrás para entender, sim, o, que, que, o que, que poderia ser feito. Na época, eu fiz um, um curso com uma empresa que tenho, eu tenho eu parceria e converso com elas até hoje, que é a Balum, né? A Balum gestão de conteúdo, e elas fizeram um workshop para falar de marketing de conteúdo e nessa época eu fiz, eu nem tinha o nome ainda, noiva pergunta, mas eu fui entender o que, que seria necessário, né? Então, nesse workshop, elas falaram que o marketing de conteúdo seria uma forma de marketing que estaria ganhando mais força a partir daquele momento, apresentaram as ferramentas que poderiam ser utilizadas, o Instagram, na época ainda, já existia, mas não estava tão forte. Mas naquele momento, eu já tive a orientação de que o Instagram seria a rede, né? E hoje, hoje é isso. O trabalho que eu comecei lá em 2016, 2017, ele reflete muito, ainda mais nesse período que a gente está passando, estar presente né, no no Instagram, estar preparada para fazer as lives, para gerar conteúdos que fossem relevantes para esse momento, um, me ajudou muito, porque a marca já estava estabelecida tanto com as noivas e tanto quanto com fornecedores. Né? Eu fui invadida por fornecedores <risos> né, lá no Noiva Pergunta, que tentando entender como é que eu fazia essa dinâmica, como é que, aconte como é que acontece o Noiva Pergunta, como é que eu gero. Isso aconteceu mesmo, assim, porque nessa, nessa situação, diante do que estamos vivendo, não tivemos outra opção a não servir para a rede social e usar tudo que a ferramenta tem para poder uhum. garantir a nossa visibilidade. Então, assim, entender realmente, estudar, foi necessário. E eu fui estudando e buscando cada vez mais. Eu comecei a estudar mesmo marketing de conteúdo e exercitar o marketing. Né? Isso que também eu acho que é... Essencial, né? Não só você aprender a teoria, mas eu fui fazendo muitos testes, fui vendo o que, que funcionava, o que, que não funcionava, até chegar num, num, vamos dizer assim, algo que realmente eu sou feliz fazendo e me uhum. traz resultado. Que bacana! E como que tá hoje o cenário de, de eventos? Como que tá o mercado hoje? Parou tudo, mas... Sim, como que como que vocês estão conseguindo sobreviver com isso? Como que você está fazendo? Então, no, quando começou, quando tudo isso começou, né, todos nós, né, ou a maioria de nós achou que em um mês a situação ia estar resolvida, né? Ninguém tinha noção muito do, de, de, de qual proporção isso tudo ia tomar, enfim, sem conhecimento. É... Primeiro, no primeiro momento eu resolvi esperar um pouco para ver o que, que ia acontecer né uhum. e depois que eu percebi que as coisas iam demorar um pouco mais aí eu comecei a me movimentar e buscar outras coisas para poder é, realmente me manter ativa e de e, e tendo faturamento de alguma maneira porque com os eventos adiados o caixa diminui mas Sim. né eu tenho um, eu tenho outras coisas que me remuneram também, né? E isso é bem importante as pessoas entenderem também, que agora acho que é uma das grandes lições que a gente vai tirar de tudo isso, é não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Uhum. E sempre ter aí uma, uma maneira de, de ter outras, outras maneiras de você ter faturamento. Então, nisso tudo, né? eu tinha como me manter, porque o meu custo fixo é muito baixo porque eu já trabalhava em esquema de home office, eu não tinha escritório, não tinha nada disso. Né? Então, eu consegui, eu tinha algumas reservas para poder me manter. Quando eu vi que a coisa ia demorar um pouco mais para retomar, aí eu parti para um uma outra segmentação, aproveitando que muitos fornecedores já me conhecem, conhecem o trabalho, até mesmo querendo entender como é que eu criava o conteúdo, eu gerei um outro projeto para atender fornecedores de casamento e dar suporte para eles. Uhum. E vamos levando desse jeito, né? até não sabemos quando, porque, por enquanto, não tem posicionamento né, do, do governo em relação a isso, não temos previsão de retomada. E enquanto isso, realmente, eu venho me mantendo fazendo essas coisas. Em paralelo, eu lancei um e-book também para os fornecedores, para ajudar os fornecedores a criarem seus próprios conteúdos. Pequenas uhum. coisas, assim, para poder garantir algum faturamento. É, é, bem, é bem complicado, né, Darlene, nesse momento que a gente está vivendo. E, e é um momento que eu acredito, assim, que é de, de união mesmo, né? A gente tem que realmente ajudar. Se, se, você, se você vê uma oportunidade de ajudar os fornecedores, é importante ajudar. Né? porque se não é a gente que vai ajudar, quem é que vai? Né? Como que essas pessoas vão se virar? Eu fico muito preocupada com, com a situação de todos, assim sabe? E... Só que daí, ao mesmo tempo, eu procuro também ver notícias boas, notícias interessantes, até para poder usar essas notícias como exemplo. Outro dia eu vi um, um, um, no, no Facebook um empresário, ele falou bem assim, a minha empresa está fechada, não posso abrir, né? os funcionários estão todos afastados, não tenho de onde tirar dinheiro, investi lá um pouquinho de dinheiro num carrinho de, é, de espetinho e ele ganha, ele vende 200 reais de espetinho na, no dia, assim, sabe? Tá louco de feliz. E daí o que que, o que, que acontece? É isso, a gente tem que ir para outras outras opções. Às vezes não dá para você ir numa outra opção dentro do teu mercado, tudo bem, vai para um outro mercado, então depois você retorna. O que não pode é ficar parado, né? O que não pode é ficar dentro de casa chorando, esperando o pior acontecer, que é o dinheiro acabar de vez, né? Porque da é hora que o dinheiro é. acaba de vez começa a ficar mais desesperador, né? E aí, sim, sim, começa a vir os problemas que são graves. É, eu, eu, eu penso o seguinte, assim, até o nosso setor é um setor que está sofrendo bastante. Infelizmente, o governo não deu a atenção devida, porque o setor de eventos no Brasil, ele movimenta muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Só que há um, há um problema que é, ainda é um setor que tem muito trabalhador trabalhando de forma informal. Então, uhum. o, é, apesar do governo saber que isso existe e acontece, ele não faz nada por isso. Né? Então, a, toda a cadeia do setor de eventos está comprometida. E eu reconheço é um problema. né? Só que se, não adianta a gente ficar sentado achando que o governo vai fazer alguma coisa porque o governo Sim. não vai fazer. Não fez até agora, não vai fazer até o final do ano. E eu acho que, que assim, é, a nossa atitude frente a essa situação, né? É o que vai fazer a diferença também na retomada do setor. Né? A gente acredita que a retomada vai acontecer. E nesse meio caminho, vamos ter que nos virar? Vamos ter que nos virar. Eu vejo, assim, os meus colegas, muitos estão... É, se virando nos 30, como diz né? para poder é, Conseguir pagar suas contas enfim, né? enfim E eu acho que É importante que a gente Reconheça isso como um problema Mas a gente também tem que Buscar a solução Ficar sentado, Sim. chorando, reclamando Falando dos decretos Publicando as mensagens De, de desespero, de socorro E não sei o que, não vai resolver nada e não uhum. é esse tipo de conteúdo que o seu cliente busca, para ser bem específica. Quando o cliente entra na sua rede social, quando ele entra no meu Instagram, eu sei que é isso, que a noiva. A noiva não quer ler isso. Porque isso assusta ela, inclusive. Né? E eles deixam eles preocupados. Então, a gente tem que pensar em qual atitude como tentar resolver. Fácil não é, uhum. mas a gente vai ter que tentar é, e a, a, as pessoas que estão em casa é, que estão passando né, por, por problemas, por exemplo é, pessoal do eventos todos esses que foram atingidos assim em cheio né? turismo a, a, muita, é o turismo, muita gente acha que que o Brasil está quebrado que está todo mundo desempregado que ninguém tem dinheiro e não é assim, não é muita gente não está desempregada né Sim. muita gente aí muita gente está consumindo produtos só que o que que acontece como a proporção das notícias é muito grande aí aí a pessoa que está em casa lá que tá tentando se levantar acha assim não tá tudo fechado por exemplo não pode ter evento, né, grandes eventos, a pessoa já acha assim: ah, se tem, se, se faz um evento lá com mil pessoas, tem mil pessoas desempregada. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Uhum. As pessoas, elas, elas, elas estão generalizando. Elas estão achando que está tudo acabado, que só porque ela não tem trabalho, todo mundo, ninguém tem trabalho. E não é assim. O que está acontecendo ah. com você? não pode não estar acontecendo com as outras pessoas só que aí a gente tem a mania de generalizar esse que é o problema e aí você não consegue sair da situação e aí você não consegue porque quando você começa a pensar que tudo tá ruim que não vai dar certo é, aquelas crenças de sempre né as crenças pessimistas aí o que que acontece você não consegue liberar espaço na tua cabeça para você começar a pensar nas soluções. Porque você fica focado só no problema. Você não pensa Sim. na solução. Eu, eu até, eu, eu fazendo essas lives, eu tenho conversado com muita gente. E tem pessoas que já vieram aqui é, fa falar, né, nas lives, que estão criando produto, que estão vendendo produto, que estão fazendo novos negócios. Tudo na quarentena. Então, Sim. ou seja, continua assim. Movimentado o que o que o que tá diferente é que a gente tem restrições e são restrições que nunca tivemos antes, né? Então, só que a Sim. gente tem que aprender a conviver com isso. Não tem, não tem o que fazer. Ótimo, então vamos procurar outra coisa para fazer. Vamos procurar outras maneiras de, de trabalhar o nosso produto. Mas eu acho que falta Sim, muito a... isso, Darlene, nas pessoas. E tem uma outra questão também, assim, até respondendo aqui a pergunta que o Vitor mandou sobre a procura de negócio, do meu, do meu serviço, existe uma questão muito importante, assim, que eu, também por entender um pouco, ter conhecimento, por ter formação e economia, as pessoas, elas estão muito sensíveis nesse momento. Então, assim, elas estão repensando a maneira como elas vão gastar o dinheiro delas. Porque num curto prazo, a gente não tem um cenário positivo. Né? Uhum. Então, assim, os eventos estão sendo adiados porque não podemos realizá-los, certo? É, isso está gerando é, uma demanda que a gente fala que é uma demanda reprimida. Né? Os clientes, vendo toda essa situação, eles mesmos seguram as pontas. E isso também está relacionado com o marketing. Né? Nesse momento, a sociedade, pelo menos a, a grande maioria tirando os que têm privilégios, né? Os que têm privilégios esses seguem sua vida normal. Mas as pessoas, <risos> como nós trabalhadoras, né? Elas estão sim esperando ver o que, que vai acontecer. Primeiro elas querem resolver, querem estar na base da pirâmide, resolvendo as suas situações básicas, né? Se mantendo no básico para depois pensar em coisas que vão satisfazer, né? O, o seu ego, a sua a sua questão social, enfim. Então, nesse momento, a procura diminuiu bastante, mas ela está relacionada a esse comportamento. Porque o setor está parado, não é possível realizar. Então, as pessoas estão aguardando ver como é que vai acontecer essa retomada, como que vai ser. Por exemplo, as minhas noivas desse ano, todos os eventos praticamente já estão adiados. Elas não querem, mesmo que o setor retome, que seja liberado o evento, elas não querem fazer casamento com máscara. Uhum. Pense, uma mulher, uma noiva, que pensa na sua produção por um tempão, ela vai pôr uma máscara, ela não quer pôr máscara. E isso é um comportamento natural, eu acho. Sim, né? com certeza. Então... Então, esses adiamentos, esse comportamento do adiamento Também paralisa aquela que quer fazer o seu casamento Porque ela primeiro quer ver como é que vai ser a retomada Como uhum. é que vai acontecer para daí ela seguir em frente Então isso a <risos> gente chama de demanda reprimida A hora que retomar, que as coisas puderem acontecer Da forma como a gente estava acostumado Aí sim a gente acredita que vai voltar Porque, como eu falei no início também a nossa sociedade, culturalmente falando, brasileiro gosta de celebrar, gosta de festa, é, gostam de procurar casamento. Né? Os nossos casamentos, eles são totalmente diferentes do que são os casamentos na Europa nos Estados, por, por exemplo. nos Estados Unidos, por exemplo. A forma como é feita a celebração, como é construído, é totalmente diferente. Então, a gente tem algo que é único, que é algo da nossa cultura, da nossa sociedade. Então a gente vai ter que ter paciência. Por isso a importância de realmente buscar coisas alternativas para segurar as pontas. E é isso que eu estou fazendo. Aguardando a retomada para que a gente possa voltar a fazer as lindas festas que a gente estava acostumada a fazer. Uhum. E com relação aos desafios futuros, Dailene, é... imagine assim. Está tudo parado, tudo sendo adiado. Eu, eu entendo que quando liberar e liberar geral, assim, sem uso de máscara e tal. Eu acredito que vai, vai acontecer um boom aí no, no mercado de eventos. Você não acha que, que pode, pode acontecer isso também, de muitos eventos? Eu acho que, assim, só vai acontecer eventos, como a gente estava acostumado, quando realmente eles tiverem uma... Principalmente os eventos sociais, tá? Porque existem os eventos corporativos que a retomada deve acontecer antes da nossa, que trabalhamos uhum. com eventos sociais, que são as feiras, aqueles encontros, produções, enfim. Esses devem retomar antes, porque eles conseguem fazer um controle maior de entrada, de fluxo de pessoas. Então, eu acho que isso vai ser um sinal. Primeiro, ver como é que vai ser essa retomada né, dos eventos corporativos. Tem algumas cidades no Brasil que já estão isso a partir de setembro, outubro. E daí eu acho que a partir disso é que a gente vai conseguir vislumbrar o que vai ser fazer um casamento, fazer os 15 anos, enfim, os aniversários. Porque é, da forma como estão estudando e informando o que vai ser, o protocolo de retomada é, vai ser um pouco diferente, né? Então, assim, a gente vai ter que ver realmente como é que, como é que vai ser essa retomada inicial, sabe? para depois... É ver como que vai ser a liberação. Mas as festas tradicionais, como eu te falei, as que a gente estava acostumada a fazer, eu acho que elas só vão voltar ao normal depois que realmente tiver alguma, alguma, algum tratamento eficaz, alguma vacina, uhum. porque não existe aqui no Brasil em especial, né? O povo brasileiro é um povo que se toca, que se abraça, que gosta de fazer né, uma brincadeira, uma bagunça. Então, sem isso nas festas, não faz muito sentido para muita gente, sabe? Uhum. Eu acho que também esse momento que a gente está vivendo, alguns comportamentos estarão, vão ser alterados, né? Eu acho que as pessoas vão repensar é, é, quem, quem vai fazer parte da lista de convidados. Eu acho que os eventos intimistas vão ganhar mais força, os mini-wedding, micro-wedding, os casamentos diurnos. Isso vai ganhar mais força para poder também ajudar nessa questão da retomada, os ambientes ao uhum. ar livre, né? e não mais salões fechados. Então são coisas que a gente vê possibilidades, mas a gente não tem certeza de nada, só quando realmente <risos> acontecer a retomada. Só quando acontecer, né? E, e hoje, para a gente finalizar, Darlene, quais são as estratégias atuais que você está usando aí para divulgar o teu trabalho. Você está usando somente o Noiva Pergunta, mas que tipo de estratégia? Além da que você já falou que você fez, né, de, de do evento lá com as noivas para falar do antes, do depois, além disso, o que mais que você está fazendo? Bom, eu, eu resolvi nesse momento em que estamos, né, sem fazer os casamentos... Tentar educar, né, usar o marketing de maneira a educar realmente o público que me segue. Explicando melhor né, algumas coisas, falando de algumas coisas que no dia a dia ou que no, na vibe dos, dos casamentos que a gente faz, acaba não, não dando tempo. Mas algumas coisas nesse sentido. assim Uma estratégia de marketing que educa né, o público, que informa o público que me segue. E também algumas estratégias de anúncios, né? É para poder fortalecer a marca, fortalecer o nome, porque eu acho que nesse momento é o que é mais importante fazer, né? mostrar que está uhum. bem, mostrar que está firme, mostrar que está aguardando a retomada, que está disponível né, para o pro mercado, para os clientes que se interessam. E basicamente é isso que eu tenho feito. Então eu tenho focado nos vídeos, nos conteúdos que informam, Algumas mudanças até em decorrência desse evento e do comportamento que eu percebi, feedback das noivas. Outras coisas virão no segundo semestre. E algumas uhum. coisas é, para poder realmente educar e fortalecer a marca. Que legal. Isso é muito importante, viu? Isso que você está fazendo. O que, aliás, a maioria das pessoas deveriam fazer também, né? Porque a gente está em casa, não pode sair. Isso é fato. Não tem como mudar. Mas você está em casa e você tem acesso à internet, você tem acesso às suas redes sociais. Você tem, que, você tem que estudar, você tem que se capacitar e ver o que, que você pode fazer. né? Veja só você. Por consequência de um evento que você fez, você teve alguns feedbacks que você está mudando um pouco a tua, a tua linguagem. Porque você percebeu algo. Se todo mundo que está em casa pensar nisso e começar a pesquisar o, o cliente... Aí o que está que que acontecendo? As pessoas estão em casa, daí deixa o Instagram abandonado... posta uma vez por dia ou uma vez a cada dois, três dias. Isso aí não adianta nada. Tem que postar todos uhum. os dias. É, as pessoas achavam que no Instagram... Você postava uma vez por dia. Não, você pode postar várias vezes por dia. Quanto mais você postar, mais você vai aparecer no feed das outras pessoas. Se você posta no, no teu feed uma vez só, você vai aparecer uma vez só no feed das pessoas. Que é o horário que você postou ou o horário que aquela pessoa está olhando o Instagram. Agora, se você Sim. posta duas, três, quatro vezes ao dia... Essa pessoa vai te ver praticamente o dia todo e você vai estar tá ali martelando na cabeça dela que, opa, eu tô aqui, né, tenho coisa interessante pra falar, tô falando sobre isso. E, e sempre algum assunto do que você tá falando vai chamar a atenção daquela pessoa, né, e, e a Sim. maioria das pessoas que estão em casa, Darlene, elas não estão pensando nisso. Elas estão elas com aquele pensamento que eu falei agora há pouco. Achando que está tudo parado. Que o mundo parou. Não, o mundo não parou. Pararam alguns, alguns segmentos né, que estão parados. A gente, enquanto profissional, não pode ir para a rua porque está parado. Mas tem profissionais que ganham dinheiro pela internet. Né? Se você ganha dinheiro pela internet, você tem, você tem uma renda. E você pode gastar. Só que se ninguém chegar para você com um produto interessante ou com um assunto interessante a pessoa não vai consumir o teu produto ela não vai querer comprar mas ela tem dinheiro para isso então é, o problema maior que eu vejo é isso as pessoas que estão em casa elas estão elas estão a, a, a, a régua de medida delas é baseada nelas mesmas e não pode né não pode porque é, isso, só porque isso ela está é em casa também né é e daí, assim, só porque ela tá em casa, ela acredita que tá todo mundo em casa que nem ela. Sem dinheiro, sem cliente, né? Sem nada para fazer. E não. Isso, isso... Gente, isso é a pior coisa que a pessoa pode pensar. Não pode pensar assim. Porque a internet, ela... Ela alcança, ela alcança o mundo inteiro. Não é nem o Brasil, é o mundo inteiro. Se você... Se você tem a opção... De, de continuar trabalhando muito a sua rede social, né? O tempo todo, colocando conteúdo, o tempo todo, é, e conteúdo de qualidade. Não adianta ficar postando qualquer coisa. Estude, estude mais sobre o teu mercado. Nunca ache que você sabe mais, que você sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que estar tá aprendendo. E falta muito nessas pessoas. Eu, eu comecei a, a perceber o comportamento, aí eu, eu, eu identifiquei algumas coisas. No comecinho da, da, da quarentena, era festa. Todo mundo estava em casa, se, se acabando na Netflix, né? Dali a pouco, o, o, o, a água começou a bater no joelho. <risos> Aí as pessoas começar, começaram a querer voltar, né, trabalhar nas suas coisas virtualmente E aí depois veio de novo né, a restrição Aí as pessoas começaram, daí, daí murchou de novo né? Aí murchou, daí vem a, a ansiedade, vem a depressão, vem tudo junto Vem a tristeza, né? vem a, a, o medo das pessoas E aí as pessoas paralisam e o que, que eu tô vendo? Eu tô vendo que a, que a maioria das pessoas estão nesse momento de paralisação. E elas precisam sair dessa paralisação, porque não é o mundo inteiro que tá, que tá doente, que tá desempregado, que tá sem dinheiro. Não! São, são muitas pessoas? São, são muitas pessoas. Mas não é todo mundo. E é isso é. Que, que eu tenho percebido, assim, sabe? Que eu tenho visto... E por isso que eu trouxe, estou trazendo vários profissionais aqui para poder contar um pouco da história, para que as pessoas que estão em casa percebam e entendam que não está tudo acabado. Né? Porque quando é só a Josi falando é é mais, é, é mais complicado de, de você acreditar mas daí, quando tem um monte de gente né, que eu estou trazendo um monte de gente aqui para poder falar para poder contar um pouco da história, aí é mais fácil, é mais fácil a pessoa se mexer na cadeira né? porque quando, hum. quando tem muito, porque assim ó, quando muita gente está lá falando não tá errado. Você precisa se, se coçar, você precisa se mexer, levanta daí, vai fazer, faz isso, faz aquilo. É, é mais fácil, né, quando tem um bombardeio de, de, de boas, boas notícias, boas ideias, né, novas ideias, é muito mais fácil da pessoa levantar da cadeira, então é por isso que, é. que eu tô fazendo eu esse acho, trabalho todo. Eu acho assim, eu, na verdade eu penso isso, né, eu acho que nesse momento... Muito mais é, importante do que pensar em vender, que é importante, né? Isso é o que Sim. traz a no, nossa renda. Eu acho que a gente tem que pensar é, no que realmente vai fazer diferença para você como pessoa, para mim como pessoa e para o meu negócio. E estar em grupos, né? Estar com alguém, andar com alguém que seja semelhante a você, que compartilha as mesmas ideias, interesses. No meu caso, por exemplo... Eu faço parte de uma associação de cerimonialistas e estar em grupo, trocando ideias, conversando, vendo como é que cada um está resolvendo essas questões, nos ajuda. E é como você tá falando, você não se sente sozinho, não sou eu passando por essa situação. É milhar, são milhares de pessoas. Buscar uma mentoria, buscar um curso, enfim, uma comunidade, né? Eu, como falei, acabei criando aí um projeto para poder... É, unir mais os fornecedores de casamento, né, então criei um projeto e a gente começou a trocar também, e as pessoas, né, os fornecedores foram trazendo suas dificuldades, a gente foi compartilhando, tentando ajudar, enfim, eu acho que isso é o que vai fazer diferença, né, é, na retomada da vida normal, que dizem uhum. que vai ser diferente, enfim, é essa questão, questão, é, esse psicológico precisa ser melhor alimentado, né? É, a gente precisa se sentir bem, estar bem dentro das condições que nós temos, não são as ideais, não são perfeitas, mas ainda assim, eu acredito que eu ainda estou vivendo, sendo privilegiada de poder viver o que estou vivendo, né? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo de rever muitas coisas, muitas questões... Antes, os meus colegas, talvez os seus colegas também reclamavam: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de estudar rede social, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não consigo criar planilha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, essa desculpa acabou. Uhum. É, então, essa desculpa acabou. Ou a gente vai dar um passo para frente, ou tem gente que vai dar uns 10 passos para trás, porque tem muita gente buscando sair disso tudo diferente. É verdade. E assim. É... Todo conhecimento que você adquire agora e todo o trabalho que você faz agora é uma construção. Né? Pode não ser venda, tudo bem, mas é uma construção. Todos esses fornecedores que você, por exemplo, está auxiliando, eu tenho certeza que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, quando tudo estabilizar, é de você que ele vai lembrar. Sim. Né? Quando alguém procurar, quando algum fotógrafo, alguma alguma noiva procurar o fotógrafo lá que, que você está auxiliando, ele vai lembrar de você e ele vai indicar você. E é assim que funciona. A, a máquina não pode parar. Independente de estar ou não entrando dinheiro, não pode parar. Né? E, então é isso. Darlene, a gente tem mais um minutinho. Eu quero hum. agradecer você pela tua participação, tá? Muito obrigada. Você sabe que já é a segunda vez, né, que a gente faz uma live. A primeira a gente fez, acho que deve ter uns dois ou três anos, não me lembro, porque faz tempo. Por e, é, então, assim, ó, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, vocês que estão em casa, sigam lá Darlene, a Darlene, noiva pergunta oficial o perfil dela. Eu vou gravar um stories na hora que terminar para poder falar, é, para poder marcar ela, tá? Vocês que são aí da Darlene, me sigam também, porque eu falo bastante de empreendedorismo e eu posso ajudar você, tá? Darlene, 25, min... 25 segundinhos aí para você se despedir. Agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de como tem sido toda essa aventura, né, organizando casamentos... É, atendendo noivas, trabalhando com sonhos, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, contem comigo